Sim, é possível ir direto ao ponto e se tornar um especialista em melhoria contínua, Black Belt. E eu vou te explicar como. Se você se interessa por esse assunto, assiste o vídeo até o final. Treinamento de formação de Black Belts em Lean Six Sigma Nada mais é do que a formação do Green Belt Continuada com o curso de Upgrade para Black Belts em Lean Six Sigma Portanto, é um curso que vai do básico Até os níveis mais avançados de análises e estatísticas E por que ser um Green Belt? Porque esse caminho é um caminho procurado por muitos profissionais Porque ser um especialista em melhorar processos E melhorar resultados traz dinheiro a empresa. E nesse contexto de competitividade que a gente vive, é, profissionais capazes de ajudar as empresas a melhorarem seus resultados, a analisarem suas informações e desenvolverem projetos de ganhos de competitividade, se torna cada vez mais importante. Então, ser um Black Belt 6 Sigma significa que você está em outro patamar de desenvolvimento profissional. Significa que você é um profissional que domina uma série de competências e técnicas capazes de ajudar as empresas a melhorar os seus resultados. Eu vou te explicar como funciona esse programa de formação de Black Belts em Lean 6 Sigma. Assim que você se inscrever no treinamento de Black Belt em Lean 6 Sigma, você passa a ter acesso ao curso dentro do seu portal do aluno. Dentro da plataforma do aluno, você passa pelas orientações iniciais, a oportunidade de baixar a apostila, os exercícios, os exemplos e alguns nivelamentos introdutórios sobre a metodologia. A partir daí, a gente vai para o conteúdo. E esse é um ponto muito importante. Entender claramente qual o conteúdo proposto, se esse conteúdo de fato vai te dar fundamentos para se tornar um especialista em melhoria contínua. Esse é um critério que diferencia muito as escolas e a gente aqui na Voito adota um modelo muito criterioso de conteúdo abordado. Todos os nossos treinamentos, eles contemplam tudo o que é recomendado pelo book da American Society for Quality, a ASQ, além de todas as boas práticas da ISO 13053, que representa algumas boas práticas no que diz respeito à metodologia 6 Sigma e processos de melhoria contínua. Além disso, o nosso treinamento, ele recebe o selo de acreditação da Six Sigma Brasil, uma das grandes referências e players do nosso país aí em relação à metodologia Six Sigma, e também de um órgão de acreditação internacional chamado The Council for Six Sigma Certification. Para que o nosso treinamento receba esse selo, a gente tem que cumprir uma série de padrões rigorosos que contemplam todas as competências necessárias para se tornar um Black Belt. Durante o treinamento, você vai ser exposto a centenas de ferramentas, métodos, padrões, formulários para que você possa seguir o passo a passo de um especialista de melhoria contínua. No final, assim que você termina as lições, além de todo esse know-how, você passa a ter acesso ao certificado que participou de um treinamento de Black Belt em Lean Six Sigma. Um certificado que carrega um enorme diferencial para o seu desenvolvimento profissional. O um outro ponto muito importante sobre o treinamento de Black Belt, que eu não posso deixar de destacar, é a experiência do instrutor. O Daniel Fraga é um cara de carisma inigualável, experiência prática, vivencia a metodologia em diversos momentos na sua experiência profissional, é Master Black Belt em atuação e ele vai contar para você quais são os principais desafios de uma forma muito dinâmica. Os vídeos são curtos, simples e objetivos, separados de maneira que você tenha acesso fácil e consulta direta sempre que você precisar. E outro diferencial da nossa metodologia é a possibilidade da gente interagir por meio de áudio e vídeo. Então você pode mandar pra gente e a gente pode te responder pela nossa plataforma por essa ferramenta de comunicação que tem muito mais interatividade. A nossa proposta é ensino a distância sem perder o olho no olho. Outro ponto bacana é o Voito App, um aplicativo que permite que você acompanhe as aulas na palma da mão. Faça o download, assista onde e quando for melhor para você. Além, é claro, do nosso plugin de aceleração de vídeos, onde você consegue aprender de forma muito mais rápida. Então, essa é a nossa proposta de ensino. Se você tem interesse em se tornar um especialista em melhoria contínua e partir direto para a formação Black Belt, eu te convido a conhecer um pouco mais da nossa plataforma. A gente começa pela formação do White Belt e vai até a formação do Master Black Belt. E esse é um caminho muito promissor para profissionais de fato que estão interessados em se posicionar no mercado competitivo. No mercado competitivo, só tem espaço para quem ajuda as empresas a melhorarem o seu desempenho. É esse o Mindset que a filosofia Seis Sigma preconiza, gerar resultado para os seus clientes. E se você quer ser um profissional de alta performance, eu te convido a conhecer um pouco mais. Aproveita e até mais!